Bande Guru Pada Dandam Bhakta Bindosamanitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nitta Nanda Sahodita Sri Nanda Nanda Nanga Bande Radhika Charanodayam O Pijano Samayukam Binda Banamanoharam Bhancha kalpataru veshke paas hindu bevacha patitanang paabune bhavishna bebio namo nama vacha alank panglang hai tigrim yatke paatamahang bandhe parma anandamadvam binda hoy tu sirde hoy Vishnavakti pade devi shatta vatoi namo nama Narayana namaskita naroncha Deving saraswati vesam tatojayo mudira Shankirtane kishma kathopadeshi Gauriya patrasya prakasanecha Sadhanurakta guru bhakti jukto Bhakti-pramadakṣa-jaga-dvarana Deyam sadha-paribhavagnam aviṣṭta-duham Tethās-padam-sivavirancanatam saranyam Bhetāt-tiham bhavad bandhe mahāpura sate e a paz do Palavana Kachanda Munichatai Bispo Riji tocame a biga bodu Shadarshi Poru nam raga raso saga rasa ramurti Saradhika mãe kada kibankaroshi Sri Krishna Chaitana prahunita nanda Shi ad deitagada doro sivasadhi gaura haktabindo Sri Krishna Chaitana, Prabhunita Nanda, Sri Adita Kalad, Hara Sivasadi, Gaura Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Ajanulamita bhujavkanuka bhatah sankirtane kavitaru kamala yataksu isha baru diya baru jugadharma palu bande karuna bhataru Hare Krishna Hare Krishna Kishina, Kishina, Hari, Hari, Hari, Ram, Hari, Ram, Ram, Hari, Hari. Namam, Igange, Tava, Pad, Pad, Kajam, Sura, Sura, Irevan, Dito, Debarupam muktin cha muktin cha sadasini tam bhavan naranam ganga tarang kalabam gauri nirantarabhuushi thabam bhagam nara yuno priya Baran Sipurapati Bhajavi Shanatham Bhagi Sajusha Vadane Lakshmi Yashacha Bhakshashi Yashyasthi Sambi Pam Nishinga Maham bhaje Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hari Ram, Hari Ram, Ram Hari Hari. Martu yada tektu samast karma, Martu yada tecto samast karma, nivedita atma, bicigir sato me tadamrita tattvabaddhmana. māyātmā bhūyāyokalpate vayi Gorya Gosthipati Eudhiya Gosthipati Shri Śrīla Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakva Prabhupāda O Paramahamsa Jagat Guru disse Se livrar dos conceitos da história e da alegoria, da metáfora, é o que nós podemos entender como Haribhajana. Então, o verdadeiro Haribhajana também representa nos livrarmos dos conceitos de história né, e de construção alegórica de metáfora em relação à espiritualidade. Tudo que aparece no nosso coração, na nossa mente, é uma concepção material. O que é a história? O fluxo das civilizações humanas, tudo aquilo que, são fei tudo aquilo que é feito pela civilização, este fluxo é chamado de história. história. Não é somente aquilo que fazem os reis e os governantes. A sua vida também é, faz parte da história, com H maiúsculo. Tudo isso é o que nós entendemos por história. O fluxo das atividades das diferentes civilizações, os fatos, os incidentes, tudo aquilo que acontece na vida de todos. Nós chamamos do fluxo da história, do que acontece com a humanidade. Talvez isso seja algo pouco importante para você Ou você considere isso importante Mas nós temos que compreender Que estamos vivendo no momento presente Nós vivemos no presente e pensamos no passado Nos nossos amores do passado Nos pais que se foram nós temos uma concepção forte ligada ao passado. Esse tipo, o passado, o presente e o futuro, as três coisas representam o fluxo do tempo material, certo? Todo o seu passado, todo o seu presente, todo o seu futuro, o que você fará? Tudo isso é o fluxo do tempo material. E não tem significado. Não tem significado em relação ao Krishna-Bhajana. Todos pensam, hoje eu estou vivendo aqui, estou fazendo isso ou estou fazendo aquilo. Mas se alguém perguntar o que, que significa o presente, a pessoa poderia responder, olha, no presente eu estou sentado aqui fazendo isso. Eles respondem assim, mas como você pode definir, como você pode calcular o que é o presente? Porque o tempo voa como o tempo, ele passa como uma ventania. Ele passa muito rápido, tão rápido que você não pode acompanhá-lo. Quando você diz presente, nós não podemos competir com o correr do tempo. Mas quando você diz P, a palavra você vai falar presente, ou quando você pronuncia a, fila, a letra P, o P já foi imediatamente para o passado. P, R, E, R, para o passado. P, R, E, S. Já vai tudo para o passado. Enquanto você pronuncia, vai tudo entrando para o passado. O que, que você quer entender como presente? É algo muito sensível. Então, nós estamos ocupados com essas três declinações do tempo, passado, presente e futuro. Mas essa, conexão, essa concepção material do tempo não nos ajuda a fazer Haribajana. Né? O que significa alegoria? Ah, vamos tentar entender. Por exemplo, alguém é um mendigo que está sentado na rua. Eu, eu durmo na rua. E nesse, no sonho que eu tenho, eu vejo que eu, que eu me caso com a filha de um rei. E eu construo um lindo palácio e alcanço muito desfrute. Eu me caso com uma mulher muito bonita, filha de um rei. Imediatamente a seguir, um dos meus amigos, ele também é um mendigo, vamos supor que ele me deu um chute. Oh, levanta, já são seis da manhã. Ah, eu volto para o mundo material. E eu descubro que eu sou um mendigo, que eu não estou casado com a filha do rei. E agora eu vou empurrar um carrinho e sair por aí tentando receber alguma, alguma moedinha. Essa é a minha posição. Então as pessoas vão dizer, seja prático. faça Tenha os pés no chão. Mas eles não sabem o que significa ser prático. Eles não são práticos pessoalmente. O que significa ser prático? O que significa ter os pés no chão? Significa que você está conectado na realidade, mas a realidade que você acredita que você está não é a verdadeira realidade. A realidade está contida em você numa forma secreta, dentro da alma. A realidade é o que está escondido na sua alma. A realidade não é este mundo, nós pensamos que esse mundo seja a realidade. Eles dizem, seja prático, faça coisas concretas. O que isso quer dizer com é, ter os pés no chão? Se isso não é a realidade, isso aqui é uma ilusão temporária. Nós somos estrangeiros, vindos, não sabemos como e não sabemos quando para cá. Nós sabemos que temos que ir embora. Então, quando alguém pensa algo insensato, como esse, esse mendigo que pensa eu vou ser milionário, isso é como uma fantasia, uma ideia fictícia, uma fantasia, algo que nunca se torna real na minha vida, não é? Uma ideia absurda. Então, enquanto nós damos importância para a história, para a alegoria, para a fantasia, Maharaj está usando a palavra alegoria no sentido de fantasia, de imaginação. Nós não vamos conseguir fazer coisas verdadeiramente práticas, porque a realidade vai estar na nossa mente, e essa realidade é falsa. Então, se nós realmente quisermos enxergar a realidade, temos que re enxergar a realidade espiritual eterna. Então, no Gita, o Senhor Supremo vai dizer, não existe, se você abrir os olhos, você vai conseguir enxergar o mundo transcendental. Mas, e nós somos informados pelos sábios, pelos, pelos Vedas, que nós estamos lidando com uma realidade provisória, contaminada, material. Então, o Senhor Supremo esclarece diante de nós que a adoração a Krishna, que o se nós mantemos ocupados com as ilusões materiais, nós nunca vamos alcançar o prazer transcendental. Srila Svachitananda Bhakti Noda Thakur, Thakur disse que todos nós, mais ou menos, quem mais, quem menos, estamos ocupados com Jyotish Sangha, com uma associação material. A definição preliminária de Jyotish Sangha That when é. you have some mood, Quando temos algum desejo de enjoying desfrute, mood, object, por qualquer tipo de objeto aquilo, aquilo se torna jyotish you aquilo, aquilo que é jyotish me what jyotish me it cannot be jyotish you it Differ. you know? man to man então esse, esses objetos de apego diferem de pessoa a pessoa. Então, se uma mulher pensa num homem jovem, com grande afinidade, aquele homem se torna objeto de apego daquela daquela mulher. Compreende? Dessa maneira, mais ou menos todos estamos. Apegados a algo, se existe alguma prachada, algum doce que foi oferecido a Krishna, eu fico com vontade de experimentar. Existia um devoto no nosso templo que Maharaj prefere não nomear, era um devoto estrangeiro. Alguém dava alguma paramana para ele, algum doce oferecido a Krishna, ele ficava muito feliz. E se você recebia batata cozida, ele achava que era uma, um festival, um banquete, ele adorava batata cozida, para ele era um banquete batata cozida, ele era muito apaixonado por batata e por doces, e eu dava isso para ele, mas ele não sabia que aquilo para ele não era prachada, aquilo para ele era é, apego. Se você acha que o alimento é prachada, você aceita, pode aceitar somente uma gota. Mas se você acha que ele é comida para o seu desfrute, você quer comer cada vez mais, não é? Então, vamos supor que eu pense, olha, essa flor é muito bonita, ela está aqui na guirlanda, eu quero sentir o cheiro. Estou olhando para isso, estou desfrutando. A flor está totalmente é, aberta, desabrochada. Então aquela flor, ela se torna apego, ela se torna conexão com a matéria. Este prédio, qualquer coisa que você pensar, aquilo que eu desejo desfrutar com alguma forma de e se torna joshit. Então, mais ou menos, todos estão contaminados com essa associação de apego, esse, esse sentimento de apego com a matéria. A cada fração de segundo, nós estamos nos associando com aquilo que está relativo ao karma, relativo à matéria. Isso não significa somente a relação entre homens e mulheres. Você só pode entender isso através então, da filosofia see, dos Gaudiya Vaishnavas. Se can can dessa maneira, asa -sangha. Asa -sangha você pensa dessa maneira, se você vive sentindo isso a cada fração de segundo, você está asa -sangha asa -sangha se associando com a matéria, em vez de fazer satsanga, se associar com o conhecimento eterno, com o Vaishnava puro, você se associa com a matéria, ou seja, você faz a Enquanto você estiver preso nisso, Krishna não vai te dar misericórdia plena. Então, ontem nós falamos sobre sadhana kriya, sobre sadhana bhakti, sobre a prática da devoção. Muitos de nós está fazendo sadhana kriya. O nosso bhajana kriya nos ajuda a cortar defeitos anarthas. Se você fizer a adoração a Krishna de maneira perfeita, ou seja, sincera, então a nossa sadhana kriya, a nossa prática espiritual, ela não é exatamente o bhajana ainda, ela é, ela é um esboço do bhajana. Então, se, quando, enquanto você tem anartas no coração, defeitos de escondidos, você está fazendo uma prática espiritual que ainda não é adoração, que ainda não é, é bhajana. Mas se você continuar fazendo isso sinceramente, aos poucos você vai é cortando os seus anartas. Eu posso ir para fora do âmbito de sadhana kriya. E agora, eu posso entrar no âmbito de sadhana bhakti. E esse é o verdadeiro seva, sadhana bhakti, ou seja, prática de devoção e agora você começa a servir de verdade. Então, no curso dessa sadhana bhakti essa prática devocional um dia você vai descobrir que bhava apareceu dentro do seu coração. Você não pode forçar ah, você não pode forçar não tem um mecanismo no um, qual você possa forçar o êxtase no seu coração, que você possa provocá-lo artificialmente. Quando esse êxtase aparece, você vai até o último ponto, quando você desenvolve um afeto tremendo com Krishna, sem nem cheiro de interesse pessoal. E aí você alcança o quê? Prema. Que é o maior tesouro da nossa vida. Prema é um tesouro tão grande, né? nós pensamos que esse prédio, os nossos ornamentos são tesouros. Não. O tesouro é o amor por Deus. Krishna Prema, Mahaprabhu repetiu isso muitas vezes. Se você tem sorte de se encontrar com um devoto puro que tem prema, que tem uma. História de amor com, com o Senhor Supremo, tente, por favor, uh, obtê-lo. E você tem que desenvolver Lola, uh, avidez pelo contato deste sábio. Então, no Upadeshamrita no está escrito algo muito importante para a nossa adoração a Krishna, para o Haribhajana. E outro livro muito importante é o Arasamrita Sindhu que nós estamos tentando discutir, diz Shambhaba, nas aulas em bengali e hindi. As pessoas não entendem o que é a raça. As pessoas pensam que qualquer desfrute, qualquer boa sensação que elas recebam na matéria agora, eles acham que isso seja raça, seja um desfrute. Mas a verdadeira raça, o desfrute espiritual, você precisa chegar num um determinado nível. A condição, o que você está experimentando é raça material, é prazer material, desfrute material. Raça quer dizer prazer, desfrute, êxtase. Então, quando nós deixamos totalmente a raça material, então a questão de obter a pra-kreta-raça se manifesta, ou seja, o êxtase transcendental, o prazer espiritual. Então, toda a definição de raça no Bhakti Rasamrita Sindhu, escrito por Upaguswami, ou a definição de Bhaktinoda Thakur, porque Noda Thakur ele ora aos pés de Lotus, dessa personificação de raça. Você pensa que raça não tem uma figura? Tudo tem figura, tudo tem figura. Personificação em Bhakti vai orar para a personificação de raça, ele diz, ó oh, raça, por favor, me abençoe, oh prazer transcendental, me abençoe. Então, existe a forma eterna desse prazer espiritual. Então, neste verso está escrito que... Quando atravessamos o limite do pensamento material, do pensamento da, da, do, do mundo mental, você sente algo excelente, e você vai ver algo excelente, e seu coração se enche de Shuddha Satra de bondade transcendental. O seu coração se ilumina de Suddhasatt. É uma luz que não queima. É um brilho que não queima. É algo muito doce. E esse tipo de. A uh, manifestação no coração, quando ela se manifesta, ela é muito doce. Você sente um desfrute dentro do coração. Isso chama-se de raça quando você atravessa o limite da sua, do, da sua mente material. A sua mente material tem um limite, não? A sua imaginação não é infinita. Então, o seu intelecto, a sua inteligência, seus olhos, tudo isso tem um limite, ele não vai até o infinito, vai? Então, se eu vou perguntar, você consegue ler o que lá longe? Ah, eu não consigo, está muito longe, traga aqui. Eu trago uma lousa para você. Eu trago ela muito próximo aqui eu na sua cara. Ah, eu não posso ouvir a... ler. Está muito próximo. Põe numa distância razoável, um pouco mais longe do meu rosto. Então veja que nós podemos comprovar que a nossa mente tem limitações várias. Todos os nossos órgãos dos sentidos. Eles trabalham sob limitações. Com esse poder de visão limitado, com esse, a nossa audição limitada, nós não podemos fazer Haribajana. Haribajana não é possível. Então, isso é uma ciência secreta. É a ciência secreta do bhajana. Você tem que seguir essa ciência secreta então, da vida espiritual. E então, é isso que eu estou passando para vocês. Vocês teriam que seguir esta ciência secreta da adoração a Krishna. Muito bem, entendemos o que é a raça. Porém, estamos ocupados com raça material, com o prazer material. Enquanto estivermos conectados com o prazer material, até então, o não continua sendo impossível. Ontem nós analisamos este ponto. Lembrem-se. Muito bem. Dissemos que o rio não bebe a sua própria água. O rio não bebe a sua própria água. Porque o rio é aquele que concede a água para todos. E nós sabemos também que a árvore como Bhaktivinoda Thakura escreve no Bhajan ou como Mahaprabhu mesmo diz, a árvore dá tudo para o benefício de todos, mas ela não toma nada para si mesma. A árvore não vai é, comer a própria fruta. Todas as frutas e flores, todas as folhas, sementes, o que quer que ela tenha? A pele, a casca, a madeira, o que você quiser dela. Tudo é para os demais, não para si mesma. A árvore não vai usar o que ela é. A árvore tem essa característica, essa natureza, então o Senhor Supremo, Shri Krishna Bhagavan, Ele vai fazer uma glorificação. No Bhagavatam podemos ler isso. Krishna está caminhando com Sudama e diz, meu amigo, olhe. Veja o sucesso da vida das árvores porque elas fazem tudo para os demais. Elas não fazem nada para si mesmas. A vida delas é um grande sucesso e elas deixam tudo para os demais. Sucesso espiritual por conta desse alto nível de doação. Então, vamos imaginar que o sábio é aquele que pensa que a vida dele é, ela, ela acontece para o benefício de todo o universo. Todo o tempo um sábio pensa no benefício dos demais. Nós podemos dar o exemplo de Haridas E no Bhagavatam também nós ouvimos falar, nós lemos sobre esse Rishi, da dici. rishi, Ele é um Muni. Da dici muni muni significa aquele que fica em mauna, aquele que fica em silêncio. Mas isso significa, na verdade, que é aquele que vai falar só sobre Deus, aquele que fica em silêncio em relação qualquer outra coisa. Muni significa aquele que faz mauna, aquele que faz voto de silêncio, aquele que não coopera com o mundo material. E Rishi significa aquele que enxerga passado, presente e futuro. Esse é o significado dessas duas palavras. Rishi tem esse significado aquele yeah. que vão nos dar os tesouros do conhecimento, mas no mundo material, big, big they are like, grandes personalidades, às vezes são como os rishis, rishis. eles, eles rishis conseguem rishis. ver passado, presente e futuro. Eles, às vezes, see, uh, uh, muitos deles não estão cantando os santos nomes, fazendo barajinã. Né? Mas mesmo assim, tem alguma yeah, pessoa que, know, que consegue ver passado, presente e futuro. Tem gente que consegue focalizar, uh -huh. enxergar. Maharaj conhece uma pessoa assim, que consegue de falar sobre o que vai acontecer daqui a mil anos. There, rishis, see, eles não são rishis, mas eles understand. conseguem entender. Ele tem alguma okay. benção, algum karma okay. positivo way, em relação okay. a isso e consegue enxergar okay. o tempo. Então, dessa maneira, Dadichi Muni da Dichi, ele faz um bhajana muito exclusivo, um bhajana bastante intenso, com austeridades e autocontrole. Muito bem. Então, nessa ocasião, os demideuses estão enfrentando alguns problemas, como nós já explicamos, eles sempre enfrentam problemas. Agora eles estão não querendo eles, saber como eles que eles vão matar Vitrashur, que Maharaj contou na vida precedente era Maharaj Chitraketu, do quinto ou sexto canto do Bhagavatam. Então, você pode pedir que ele dê seu corpo. Passa o corpo dele em Bi, um, biksha, um, doação. E você vai pegar o osso dele e você vai fazer uma lança. E com o poder dessa onça, dessa lança, você vai matar Vitrashur. Então, Indra e Varuna, eles vão até Dadishi, que está fazendo essas austeridades. Eles prestam reverências. Nós viemos até você para mendigar uma coisa. O, que, que, você pode, o que, que eu posso dar? Eu sou um mendigo, diz Dadishi. Muito bem, mas nós precisamos que você nos dê algo. Eles vão pedir, nós precisamos do seu corpo material. Meu corpo, se você puder fazer o nosso, nos dar o seu corpo, nós sabemos que você é um sábio. Nós precisamos fazer uma lança para Matar esse míssel, essa arma, para matar Vitra Ashur. E nós estamos com grandes problemas no universo por conta da presença dessa forma demoníaca chamada Vitra Ashur e da Dishimuni Ri. Quem é a personalidade que vai lhe dar seu próprio corpo? É possível dar isso? Ele ri. Sim, eu posso dar okay. meu corpo para vocês, ok. O Dadish se senta no bhajana, em meditação ele abandona o corpo. E com o corpo inerte morto de Dadishi, eles voltam e eles vão fazer essa arma para matar Vitrashura. E Haridastaku também se comporta dessa maneira. Quando os muçulmanos, Estão espancando Haridas. e percebem que ele não morre de jeito nenhum. Ele atravessa 22 cidadelas, 22 avenidas de lojas, mercados, em Cala. E mesmo assim ele não morre. Os muslims e o Deus estão falando e mesmo assim, esses muçulmanos dizem, você não vai morrer, então o nosso rei vai nos dar punição se você não morrer. E a verdade diz, olha, então tudo bem, se por minha causa a sua vida está em perigo, se por mim a, a sua vida está em perigo, então eu prefiro abandonar o corpo. Então ele cai no chão como se ele estivesse morto. Os muçulmanos jogam esse corpo jogam ele no Ganges. E pelo desejo de Goranga Mahaprabhu, ele, ele boia e aparece do lado, de, do lado de lá. Do lado de lá de Kaulna é Shantipur. Kalna fica de um lado e do outro lado fica Shantipur. Não são cidades próximas daqui. Em Shantipur alguém. Tenta ajudar Haridas Thakur. E ele vai descobrir que ele está em Shantipur. Então Advaita Gosai fica sabendo que Haridas Thakur está lá. E ele volta a fazer cantar os santos nomes na beira do Ganges em Fulia. De Shantipur, Fulia não é longe, é dois, três quilômetros é pertinho, dá para ir a pé. Então, Thakur ora, ao oh, Senhor, perdoe-os, salve-os. Então, por isso que existe esse exemplo da árvore, que o Vaishnava é capaz de doar tudo. Bhaktivinoda Thakur vai reescrever este mantra que Krishna nos dá aqui, Chitanya Mahaprabhu Dattrinadapiso Nityana, que fala sobre o maior grau de humildade e da doação que o Vaishnava faz de si mesmo. Então, como uma árvore na seca, mesmo assim, a árvore não pede água. Ela dá tudo para todos e não pede nada para si. Então, o Senhor Supremo Shri Krishna, Ele nos dá esse exemplo. Porque Ele vive para os demais e não para si mesmo. O Vaishnava, então ontem nós aprendemos então, esse Avaduta Maharaj Ele vai dizer para Yadu Maharaj Que ele havia aprendido, como nós vimos ontem, Tolerância da Mãe Terra, das montanhas montanhas ele aprende essa generosidade, o poder da cura. Todas as medicinas estão disponíveis na montanha, todos os remédios, as bases para os remédios, as árvores, as folhas, as pedras, os minerais que são usados para fazer os remédios. Todos os rios vêm dos Himalaias, não é? Então, esses rios e montanhas nos dão coisas incalculáveis, mas a montanha não pede nada em retorno. Ela não se reserva nada para o seu uso pessoal. Então, dessa maneira, quando olhamos para cima, vemos que existe o céu acima de tudo, que o céu não tem limite, onde ele acaba, ninguém consegue entender. O céu parece ser infinito. Então, este espaço, o espaço está dentro de você, o éter está dentro de você, dentro de mim, o espaço está dentro de tudo. Onde está o espaço? Você não consegue vê-lo, não é? Mas cada objeto, seja ele de ferro ou platina, qualquer coisa, qualquer metal, ródio, e contém espaço, qualquer objeto sólido, mesmo que nós não o vejamos. Então, por mais que um objeto seja pequeno, ele tem espaços intermoleculares. Então, o espaço está dentro de todos, dentro de mim, dentro de você, aonde ele não está? Se o espaço não estiver lá, nós não podemos viver, o espaço é necessário, sem éter nós não podemos viver. Então, os nossos cinco elementos, os cinco elementos do corpo, o corpo tem feito de cinco elementos. Se alguém, quando nós morremos, se alguém nos queima, se alguém nos vai cremar o nosso corpo, os cinco elementos vão embora, se desgregam e vão se reunir aos seus aos elementos originais. É, do meu dentro tem ar, é, o ar vai se unir aos gases, ao ar. A água que está dentro do meu corpo, ela vai se unir a com a água que, que está na natureza. Você está seguindo o que eu estou dizendo? De my, água. Tudo. One, você vai dizer somente isso. Então, lending é como um empréstimo, você empresta dinheiro you do you banco, da mesma maneira você empresta o corpo, você recebe o corpo emprestado, então você vai emprestar esse corpo, como? Porque sem o corpo material, como que você vai entender o que é o bem e o mal? Como que você vai diferenciar o bem e o mal? Como que você vai cortar o bem e o mal? Você precisa sofrer, para conseguir entender. E ao sofrer, você deseja cortar o que está ruim. Não é? Então, o que está bom também, num determinado momento, você tem que cortar. Ou senão você quer passar o que A vida é, é, ganhando dinheiro ou tendo prazer. Por quê? Porque o corpo não tem nada a ver com a alma. Então você precisa cortar tanto a dor quanto o prazer. Se você não cortar tudo isso, então, você vai ter problemas. Muito bem. Parikshit Maharaj, ele se sentia muito feliz. Ele se sentiu feliz quando ele foi informado que ele ia morrer em sete dias, porque um rishi havia amaldiçoado ele. E Parikshit Maharaj disse, é muito bom isso, então. Eu quero ser punido por todos os meus erros. Praktit Maharaj diz: Eu quero receber uma punição apropriada para todo o mal que eu fiz. Eu posso cortar isso fora, porque eu só preciso de bhakti, não? Então, isso aqui está me dando problema, vamos cortar. É assim que temos que fazer. Alguma coisa disturba a bhakti, nós temos que parar de fazer aquilo. Então, ele diz, ó oh, que maravilha, a misericórdia de um brahmana chegou na minha vida na forma de uma maldição. Então eu vou me livrar da minha vida, vou cortar a vida fora. Ele pensa, o senhor não está interessado em atividades pecaminosas, e no seu papa e no seu punho, ou seja, no seu karma negativo e no seu karma positivo. Punya é karma positivo. Papa é pecado. Então, o senhor não vai aconselhar ninguém a desfrutar da matéria, a fazer atividades pecaminosas ou atividades piedosas. O Senhor Supremo vai falar no Gita. Ele vai dizer que ele não está interessado no seu karma positivo e no seu karma negativo. O karma funciona para seus corpos materiais, não para a sua relação com Krishna. Todo o mundo material onde o corpo se manifesta em diferentes formas, isso aqui é Agyan, é ignorância. Imagine que alguém. E te hipnotize você o obedece isso é uma existe até métodos psiquiátricos de hipnose então nós ficamos sabendo nós lemos isso num jornal que uh, há pessoas que são hipnotizadas e confessam tudo sobre o próprio passado é como uma. A bruxaria um feitiço Maya, que, que Maya faz. Muito bem, quando nós olhamos para o céu, o céu também é um dos gurus de Avaduta Maharaj, não é? Ele diz, a terra é meu guru, as montanhas, as árvores, e o espaço também é, o éter, o espaço, a geometria das coisas onde o que não é, o que não tem espaço. Você não encontra nem menos um lugar onde o espaço não esteja nesse universo material. Então o espaço está em todos os lugares, mas ao mesmo tempo ele está isolado, ele não se deixa contaminar por nada. O espaço está em tudo, mas ele não se contamina com nada. Ele é incontaminável, o espaço é incontaminável. Então, este céu vai nos explicar o que é. Que se você vai se associar com pessoas materiais, com pessoas materialistas, então, você desenvolve apego. Entende o contrário, desenvolver desapego. Aqui está escrito, nós aprendemos no Bhagavatam que esse desapego, o que significa? Nós já explicamos em aulas passadas o que está escrito, definido a esse respeito, no terceiro canto. Está escrito, Todo tipo de associação que você recebe no mundo material é causa de condicionamento, porque você se relaciona com coisas materiais, você não se relaciona com coisas espirituais. Se você conseguisse se associar com o dama, com o Nama, sim, isso estaria bom. Então, toda a matéria, ela, ela é assata. Então, Kapila, Ji, Kapila Deva vai falar com sua mãe, e ele vai explicar para ela. Ele é um avatar de Krishna. Ele vai dizer, se você se associa com um homem materialista, com um asat, um não sábio, então você se encontra lá em problemas. Se você, porém, se associa com santos, com sábios, com sados você vai conseguir alcançar uma posição neutra. O que, que significa uma posição neutra? Sim. Significa que nesse mundo material, as qualidades Sim. da matéria não vão te disturbar. Você se torna invulnerável às qualidades da matéria. Se você alcançar essa tecnologia, e você alcança um grau de perfeição. É, o, nosso guru, o nosso guru Varga conhece essa técnica. Pode estar cheio de caos ao meu redor. Gritando, gente gritando para todos os lados. Vamos, Amarangosian falava, eu consigo me sentir sozinho no meio da multidão. O que você quer dizer com isso? Porque ele está é, separado dessa relação com a matéria. A associação material não pode impactar, não pode é, condicionar, capturar seu coração. E é por isso que essa mesma associação nós fazemos com os Vaishnavas, com os sados eternos, com os santos eternos. E isso nos uh, interrompe a nossa associação com os três modos da matéria, com tamas, rajas e sattva. Então, o espaço nos explica como, como permanecer isolado. Isolado com Krishna, com Deus, isolado na companhia dos Vaishnavas puros, ou seja, isolado da matéria inauspiciosa, da matéria ignorante, contaminada, imperfeita. Ah, o espaço contém tudo, mas mesmo assim ele não está contaminado por nada. É isso que devemos aprender dele. E nesse espaço nós descobrimos que o ar está se movimentando. Então, às vezes nós sentimos um cheiro maravilhoso de flores, um perfume das flores. E às vezes você sente cheiros horríveis. Às vezes o cheiro ruim, às vezes o cheiro bom. Mas o ar, ele vai estar carregando esses cheiros até você, não é? Como é que você recebe esse cheiro? Como é que você sente o cheiro das flores? Porque o ar, ele transporta o cheiro das flores até o seu nariz para lhe dar a sensação, para te dar conhecimento sobre a flor. Mas se o ar, não transportasse, o ar não transportasse essas partículas de perfume, como é que você saberia que as flores estão lá? Mas ao mesmo tempo o ar não se envolve, ele somente o transporta. Ele traz esse mau cheiro, o bom cheiro até você, mas ele é neutro. O ar não é afetado pelos cheiros. Então, o ar é o quarto guru desse Avaduta Maharaj, desse Yogi que estava falando com o Yadu. Então. Ele carrega as coisas sem se envolver com elas. Ele as transporta sem é se envolver com elas. Ele está totalmente desapegado do que ele mesmo transporta. Então, dessa maneira, eu aprendi, diz Avaduta Maharaj, esse é Avaduta, que se você está estabelecido em Bhakti, então a má associação não pode lhe afetar. Se você está totalmente estabelecido em Bhakti, você tem que alcançar um nível de bhajana, um nível de adoração bastante elevado, ananga bhajana. Então, até aquele momento, pode acontecer uma manifestação de anartas em você. Até que você atende a plataforma de ananga bhajana, você Ainda tem anartas. Se você vai se relacionar com outros homens, a contaminação deles passa para você. Isso está explicado. Então, dessa maneira, no nosso bhajana, nós não podemos proceder, porque o tempo todo nós estamos associados com amigos, com a esposa, com as crianças, o tempo todo. Né? A gente não consegue evitar a relação com as pessoas nessa associação. Então, isso cria um problema. Suponha que num quarto, num quarto pequeno como aquele, tenha um paciente de cólera, que seja, com uma infecção muito alta, muito acentuada, e o outro paciente é de corona. Se você coloca dois pacientes no mesmo quarto, o que que acontece? Cada paciente pode desenvolver duas doenças, cada um deles tinha uma doença só, você coloca os dois juntos, os dois pegam uma, pega a doença do outro. Cada um deles tinha uma doença separada, um tinha corona, o outro tinha cólera. Um vai se relacionar com o outro, e um vai transmitir a própria doença para o outro. Cada um tinha uma doença no começo, essa é a condição do mundo material. Quando você se associa com um materialista, você recebe as gunas daquela pessoa, né? as, os pensamentos, as atitudes, e aquilo te contamina. Então, as pessoas, depois ainda elas cozinham, vão, voltam, se abraçam, e isso causa uma contaminação gigantesca. Eu sei que eu dizer isso causa uma, uma reação. As pessoas se sentem chocadas ao ouvir isso. Mas eu preciso dizer a verdade. Eu posso provar isso matematicamente. Por que nós não progredimos? Porque nós nos associamos com pessoas que estão cheias de ignorância. O rei Vaishnava Thakura, Dayara Sagara, como diz esse Bhajana. Leia este Kirtana com atenção. Então nós espe esperamos Satsanga, nos associar com os Vaishnavas e com o Guru. Mas quem é que vai nos conceder isso? Imagina que eu abra um hospital, mas não tem médico, quem é que vai dar tratamento para as pessoas? Essa é a condição do mundo atual. Um hospital sem médicos. Nós precisamos de devotos como Bhakti, Pragyana Goswami Maharaj. Nós precisamos desses devotos, nós choramos e nos invocamos. Porque quem pode nos ajudar? Então, dessa maneira, nós não podemos fazer a satsanga perfeita e isso causa um problema. Caso contrário, satsanga é inevitável. Satsanga nunca uh, se dilui em vão, nunca se vai. Nunca é dissolvida. Bhakti é inevitável. Todas as almas vão alcançar Bhakti. Somente se há alguma grande ofensa, se há ofensa, satsanga não dá resultado perfeito. Dessa maneira, nós vemos que todas as almas condicionadas têm a narta. se você se associa com almas condicionadas, você vai se amarrando cada vez mais nessas energias, nessas dunas, nesses pensamentos, essas ações. Então, antes de alcançar o estágio de Anandavajana. Então, você ainda tem anartas. Se você vai servir alguém, algum materialista, você receberá as energias dele. Então, mas se você consegue se associar com os devotos, isso sim é auspicioso. Vamos supor um devoto que esteja estabelecido em Ananga Bhajana, ou seja, a sua concentração é exclusivamente direcionada ao Bhajana, é nada mais. Se algum devoto faz Ananga Bhajana, ele não ora para o semideus e só acredita em Krishna, mas, por conta dos seus hábitos passados, ainda ele pode fazer, pe cometer pecados. Então, entendam isso. Mesmo nesse nível de ananga bhajana, ele ainda continua cometendo erros, porque por conta da inércia das suas atividades passadas. Mas atenção, se alguém está estabelecido em ananga bhajana e você, ele não quer cometer pecados, o coração dele está limpo. Mas ele come, ainda comete erros por conta da inércia das atividades do karma passado. E se alguém critica esse devoto, hum, isso vai ser um problema. Então entenda, ele tem ainda samskara, as impressões que eram ruins. Os defeitos dele se foram, mas ele ainda continua agindo de maneira imperfeita. Como um ventilador que você desliga. Se você desliga o ventilador, ele continua rodando né? até parar totalmente. Então quando você desliga a, as, os, os anartas, os defeitos no coração desse devoto, ele às vezes continua agindo de maneira imperfeita. E se você criticá-lo, por que, que o, o, o ventilador continua se movendo quando você o desliga? Por conta da inércia, ou seja, ele tem uma tendência a manter aquele movimento que ele estava desenvolvendo. Então, um homem muito sujo, quando ele se torna devoto, de acordo com os seus samskaras negativos, às vezes ele não quer fazer isso. Mas hoje em dia, ele pode fazer uma coisa errada ou outra, hoje ou amanhã. E se você vai apontar defeito nesse homem, nesse, nesse devoto, você cai. Como no caso do Sr. Brahma. Como no caso do Senhor Brahma, por conta do seu, do seu samskara, ele sente atração por Sarasvati, que é, de certa maneira, filha dele. Apesar dela ser criada, ela não é criada através de uma relação física, ela é criada através da mente dele. né? Mas você não pode encontrar defeitos no Senhor Brahma, mesmo ele tendo sentido atração por Sarasvati, que foi criada por ele. Mas as pessoas não conseguem entender o que eu estou falando. Isso é um segredo do bhajana. Então, cuidado com quem nós criticamos, devemos tomar cuidado. Se um sadhu já está nesse nível e você achar defeito nele, você cai imediatamente. Então, a associação é algo é fundamental. Nos liberarmos da associação material, nós temos que fazer bhajana para liberar, nos liberarmos de tudo isso, assim que os três modos da natureza não te coloquem em xeque, em problemas. Então, o er é o outro guru, porque ele não se associa com nada que seja material, ele não se envolve com nada. Vaio, deva, é o semi-deus do ar, Vaio. E Vayu nos ensina, aprendemos e isto, disse Avaduta Maharaj, o meu quinto guru é o fogo. O meu quinto guru é o fogo, o fogo está em todos os lugares, mas você não pode ver. Você não tem informação que o fogo está dentro de você. Se o fogo não estivesse de você, como é que você digeriria a comida que está dentro do seu estômago? Então, o fogo é o quinto guru. Se você bater numa pedra e na outra, ou dois, duas barras de ferro, por conta da fricção, o fogo vai se manifestar, ele vai se mostrar. Mas ele está em todos os lugares embutido em tudo. É nos nossos olhos que brilham, nossa temperatura, o fogo está em todos os lugares, você não consegue entender, você tem que descobrir esse fogo, o fogo está em tudo, e você tem que descobri-lo, dessa maneira, Agni Deva é o outro Guru, que ensina que o Senhor também está em tudo, onde Ele não está. Em todos os lugares está o Senhor Supremo. O Senhor Supremo está dentro dessa colherzinha, mas você não pode vê-lo. O Senhor está dentro de tudo. Esse fogo vai nos ensinar que o Senhor está em tudo, assim como o fogo, e você tem que descobri-lo através do bhajana. Então, assim, descobrindo que o fogo está contido em tudo e que ele se revela através da fricção, você vai ter que descobrir que Krishna também está contido em tudo e você vai ter que conseguir enxergá-lo dentro de tudo. Ah, então quando você faz vida espiritual, você vê que o Krishna é como que se acendesse, ele vai sair da realidade e se mostrar para você. Você aprende isso do fogo. Que o Senhor está em tudo e ninguém pode vê-lo. Esse é o um mistério das coisas. Então através do seu bhajana, a fricção que, que, de uma madeira contra outra que produzem o fogo, são iguais ao bhajana, na vida espiritual. Quando você canta os santos nomes, você está friccionando o mistério da realidade para que Krishna entre em ignição. E se, se mostre para você. Então, o fogo é um dos gurus dele. E da água também ele aprendeu algo. Ela é o sexto guru desse avaduta. Quando alguém bebe água, se sente muito confortável. Quando bebe água, quando está com muito calor, ele toma banho frio e se sente fresco. E se você está contaminado com alguma coisa, você tocou alguma coisa, você passou por um lugar contaminado pelo crematório, quando você toma banho na água você se purifica. Por quê? Porque existe uma uma propriedade de pureza na água. Se não houvesse uma propriedade de pureza na água não seria possível se purificar com ela, não é? Então, essa propriedade de pureza da água, é por isso que todo dia de manhã nós tomamos banho e nos purificamos para cantar mantras. Por que, que você toma banho na água? Porque a água tem poder de purificação. A água é nosso sexto guru. Então, quando nós tomamos banho na água, nós nos sentimos frescos e puros. Quando nós bebemos água, purificamos os nossos órgãos. Então, a água nos ensina que nós podemos tentar satisfazer as pessoas através de. ao pronunciar coisas puras, coisas verdadeiras. Então, com palavras doces. Com a visão, com a nossa visão transcendental, nós vamos enxergar a verdade, nós vamos pronunciar essa verdade, e essa verdade vai ajudar as pessoas. Assim como Bhakti Thakur escreveu neste Bindu Kirtana, então, através da visão, o Vaishnava consegue purificar as pessoas. Se você enxerga um Vaishnava, você já começa a se purificar. Só o Vaishnava tem esse poder. Então, é a água que ensina isso para, para o mundo. Como se manter limpo, como ajudar as pessoas a se purificar através do conhecimento. Então, o Dharma da Pureza, ele é ensinado por esse Guru. Pela água. Varuna Deva, eu limpo meu corpo, limpo meus utensílios de manhã, ou depois do almoço, ou lavo as roupas, tudo é purificado dessa maneira. Assim a água nos ensina como purificar tudo, como manter tudo limpo, purificado, através dela mesma ou através da verdade. Então, a água é o sexto guru. Então, depois disso, a água é o sexto guru, e o sétimo guru, e o oitavo guru agora. O sol é o sexto guru, diz esse sétimo, o sétimo guru. É o sol. O que eu aprendo do sol? Eu aprendi também da lua. Como que o sol se torna nosso professor? Então existe a luz do sol. Não, né? O sol é quente. E o sol, ele retira a água da superfície da terra. Ele absorve a água da superfície da terra o sol absorve a água e vai para a forma das nuvens ah, como é que você, você produz como você produz como você produz nuvens como que você produz nuvens como que você transforma a água em vapor é o sol que faz isso e essa essa nuvem, ela vai depois derramar água para cima acima de nós. Às vezes acontecem chuvas ininterruptas. E às vezes acontecem chuvas perfeitas. E às vezes chuvas insuficientes. Tudo isso pode acontecer, não é? Então o sol nos ensina que você pode absorver água de todos os lugares. Que você pode uh, produzir ainda mais água. Então, para que as plantas cresçam, para que as plantações se desenvolvam, os grãos que são o alimento do mundo. Então, aprendi do sol que aquilo que você tira daquela pessoa, você vai dar mais para ela, hum? assim que nós devemos agir. Se nós recebemos algo das pessoas, nós devemos dar para ela mais, como o sol que retira a água do mundo, e distribui muito mais água para o mundo. O sol não, não é orgulhoso, ele não diz: Olha o que eu faço. O sol nos ensina como doar. Eu ele Krishna nos, nos ensina este verso. Então. Eu aprendi como doar para as pessoas e como evitar o falso ego. Eu ensino, eu aprendi essas duas coisas do sol. Amanhã nós vamos falar sobre o que a, o guru da lua, a lua guru, vai nos ensinar. Ah, ela perde o corpo e recupera o corpo. Ela vai da lua minguante à lua cheia, discuss, da, tomorrow, today, nós vamos explicar today. isso amanhã. So, the discuss, então, então, amanhã nós vamos falar sobre isso, de Shambhava, Hare Krishna. Tecto tu karma, bhechikir sato, bhechikir sito me, tada, tada, tada amritatam padipati mahanam, मयाप्नो हुया युकल्पते हुई पांच चक्र प्रदर्शित किए बाद में पतितानं बाग निवेश कर